Vamos contar um pouquinho o que, que rolou agora, dia 20 de novembro? Então, bora lá! Eu passei a noite toda arrumando a mala, né? A noite toda anterior arrumando a mala Porque hoje eu ia trocar de hospedagem Então já estou na nova hospedagem Acordei, fui no combine comprar café da manhã, tomei meu café da manhã na hospedagem E saí! Peguei o trem da Sakusa Online, é, com a Cake Online e fui para Yokohama Hoje foi dia de encontrar o Teruya, né? Teruya, ele tá aqui no Japão fazendo bolsa, né, em Okinawa, e ele acabou vindo pra, pra Yokohama porque a sede, né, da Jaica fica em Yokohama. E olha só, hoje é dia de encontrar Teruya! <risos> e a gente tá aqui, ó. Yokohama, no yeah. <risos> E cara só no caminho. Já me deu um arrependimento porque eu não olhei a previsão do tempo e como ontem eu tinha passado até um pouquinho de calor durante o dia, eu resolvi sair só com aquele casaco fininho. E a gente foi andando, passando ali pelo Minato Mirai, pelo Yamashita Park, e hoje como era final de semana, né? É um monte de criança fofinha, um monte de pet bonitinho e tinha até gente com coelho na coleira. Achei fantástico. E as cores de outono também estavam bem bonitas. Então, assim, ao longo do caminho, muitas cenas bonitas de outono. Só que caramba, quando foi chegando perto da área aberta, assim, lá no Gandan, então, um vento. Sabe assim, que chega a doía, cara, assim, quando batia. O vento, assim. Nossa senhora, eu me lembrei como vai ser dolorido o inverno aqui no Japão. <risos> Só que a gente não entrou no Gandan, porque Teru e ele e as amigas dele, né, eles tinham o um voo. Quatro da tarde, então eles tinham que fazer coisa rápida E eles falaram, não, vamos só vir de fora E depois a gente volta Mas de fora não dava pra ver muita coisa Então a gente resolveu ir na Chinatown Almoçamos, eles foram pro aeroporto E eu resolvi voltar no Gandam. Tem dois tickets no Gandan, Tem o Tower e o Factory eu ia comprar os dois Só que isso era meio dia E pro Tower só tinha ingresso às 5 da tarde Falei, sem condição Qualquer coisa eu volto outro dia Que bom, porque assim O, o Tower é bem mais caro, ele é 3.300 ienes E só o Factory é 1.650 Acabou que lá de dentro Dá pra ver muito bem o Gundam Ele faz shows de tempos em tempos E são três shows diferentes E o Factory é tipo um museu que conta a história Tanto do Gundam quanto da criação daquela Daquele robô grandão é bem legal, museu interativo tem muita coisa para fazer. Eu fiquei surpresa porque eu achei que não ia ter muita coisa para fazer lá dentro, mas, como sempre, o japonês surpreendendo a gente. E depois eu fui para o café que tem lá. E eles têm aquele café que imprime a cara do Gandão. Gente, tô arrependida. Tô arrependida. Eu pedi um café lá aqui no Gandão Factory. E agora eu tô com pena de bebê. Tá, então fui lá, tomei café, me esquentei um pouquinho e voltei pra luta pra poder voltar pra Tóquio. Peguei a Minatomirai Airline e aí veio uma dica: que algumas linhas, a mesma linha, dentro do mesmo trem, muda de linha. Então a Minatomira Line a Toyoko Line depois eu troquei para Ribia e depois para Zakosa Line, Para voltar à primeira hospedagem, buscar minhas bagagens e vir para essa aqui. Só que, cara, quando eu voltei, tava chovendo tanto, tava tão frio que eu falei, quer saber? Eu vou pegar um Uber. Gente, chuva, frio. Um trajeto muito ruim de trem Teria que pegar dois Dois trens pra ir pra um lugar aqui super perto Falei, cara, vou pegar um Uber que eu vou trocar de hospedagem hoje Tava aqui esperando um táxi Mas nem táxi tá passando, então eu resolvi pedir Uber Vamos ver quanto vai dar, só brincadeira? Ao invés de eu pegar o um endereço Eu botei o nome da hospedagem Resultado eu Fui pro lugar errado desse na hospedagem Com o mesmo nome dessa aqui e não era essa aqui A sorte é que essa aqui é perto É sete minutos, então eu Consegui vir andando de lá até aqui. É, enfim, fiz check-in, <risos> tudo molhado, deu tudo certo. E aí cheguei, tomei banho, botei roupa pra lavar, é, saí pra comprar janta, jantei aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como foi o dia de hoje. E não deixe de acompanhar os próximos dias pra saber o que, que tá rolando aqui, combinado? Então é isso, tchau, né?